Pessoal, boa noite a todos. Hoje mais uma live no Chico. Especial, muito especial, né? Convidado. Nosso querido André Marouço. Aguardar ele. Boa noite, André. Maroso. Boa noite. Tudo bom, querido? Bem, graças a Deus e você. Tá tudo bem? Graças a tá Deus, tudo jóia. Estamos aqui num calor danado. Como é que tá aí, em Bauru? Tá frio? Tá calor? Como é que tá? Olha, Mauroso, é aqui no Brasil, né? assim Na parte de baixo de São Paulo, estado do. O uhum. Beste, tem feito bastante frio nas duas últimas semanas. Hoje o tempo tá um pouco mais ameno. Mas a previsão uhum. é que agosto se mantenha não aquele frio né, que a gente passou essa semana, atrás mas que o frio ainda uhum. se mantenha um pouco. Mas aí tá frio e vai... Não, tá, é, lá fora tá um friozinho se você for uma blusa normal, que Bauru geralmente é quente, né, Maru? Bauru é quente, é. Bauru é quente. São, é tão... São Paulo, eu acredito que o pessoal lá teve o já deu, todo capotado, cara, tá, né? Muito bem, mas hoje nós vamos bater um papo gostoso aqui, vai, que vai aquecer o coração de todo mundo, né, não é isso? Ah, pessoal, deixa, hoje é, eu primeiro quero te agradecer muito, Maru, muito. Eu sei, né, do seu, dos seus compromissos e tal, e você ter aceitado. Pessoal, o André Manoço está em Malta, né, e, e lá o fuso horário é 5 horas a mais, hoje, lá, agora lá é meia-noite, né, e ele está assistindo é, pra gente, esse espaço para a gente para atender nós aqui e participar da live no Chico. Agradeço muito, viu, André? Muito mesmo. Nós Obrigado. Que... Nós que agradecemos, vai agradecemos e demos o nosso boa noite a todos com muita alegria, hein. Pessoal, o André é psicanalista clínico e cineasta. está formado em marketing pela Universidade Paulista, pós-graduado em psicanálise e psicologia clínica pela Universidade de Araraquara. Eu trabalhei em Araraquara, naquele presídio enorme que tem lá, que tem aquela muralha de meio um quilômetro Trabalhei ali. É, diretor, produtor e roteirista de cinema, destacando que, entre suas obras o filme Os Espíritos, maravilhoso, causa e efeito. Nos passos do Mestre, Paulo Vitales, História do Cristianismo Primitivo, que eu tive o prazer de trazer aqui para Bauru. Planejou, fundou e dirigiu a Pedido da Fundação Espírita. André Luiza TV Mundo Maior, e dirigiu a Rádio Boa Nova, com mais de 30 anos de atuação em TV, agora na TV Cultura, na TV Globo e no SBT. Esse é o nosso convidado hoje. É isso aí, é isso aí. Estamos aí para poder falar de, de conhecimento que liberta, né? O cristianismo e a proposta espírita que veio com um, um, um, um manancial de informações que nos tira da zona de conforto e que nos liberta e que mexe com a nossa psicologia, né? mexe, mexe, mexe com o nosso psiquismo, com a nossa forma de ver o mundo. Né? Então, alegria muito grande, é, sou muito grato pela oportunidade de poder participar desse papo gostoso que nós vamos ter aqui. O André, antes da gente entrar no tema, eu queria só lembrar que você está em malta, e malta foi assim, importantíssimo né, para o cristianismo. Eu acredito que um dos dois fatos que me vem na cabeça agora é quando Paulo é, está com o Procons o Sérgio Paulo e o, o, aquele mago o Bar Jesus, entra tá naquele, ele pega o mago e depois ele, ele devolve a visão, né? E o procon Sérgio Paulo acaba se convertendo ao cristianismo. E na ilha de Malta, né? Quando ó, aquele navio que eles estavam indo para Roma tem, sofre o um naufrágio, né? Tem um alfragio, E aí ele é picado por uma cobra, né? E aí o, os gentios, né? os nativos da, da ilha começaram ali a ver que Paulo era... Pô, como ele não morreu, né? Então eu acredito que aí onde você está é um lugar, assim, muito abençoado. Muito, deve ser uma energia muito boa, né? Tá aí onde aconteceu esse fato com Paulo, né, de tarde. É, é um país muito bonito, um país muito católico, que né? acho é, que, se não me engano, são 364 igrejas, é um país pequeno, um país de cerca de 500 mil habitantes, mas é um país muito católico, muito religioso, né? e como você disse, é um país que tem uma importância muito grande para a história cristã e, por que não dizer, para a Terra, uma vez que a proposta do Cristo na Terra é, veio para realmente... É, acender esse fogo do amor em nossas vidas né? eu, eu só não tenho eu acho que o Proconso é, né, e, e, o, e o Mago Lima, se não me engano foi no Chipre, mas eu agora é, não, foi, é, não, não foi na Ilha de Malta, esse foi um dos, dos primeiros e... casos que, que, assim, que o cristianismo que eu acho que pegou os gentios aí, pegou, até porque o Sérgio Paulo foi o primeiro romano a se converter ao cristianismo né? esse caso foi é, em Chipre já... realmente Aí depois aconteceu esse caso na ilha de Malta, né, da, da, da cobra e tá? Isso, exatamente, que ele teria sido picado por uma cobra, conta-se, né, que a cobra era, era portadora de um veneno letal em pouquíssimo tempo e ele nada teria sentido, né, é, e... e, e, e... E foi uma paragem importante, porque foi antes de ir para Roma. Né? Então, assim, nós podemos dizer que foi a quarta viagem, a primeira viagem é exatamente a do Mago Elimas, né? depois tem a segunda, a terceira e a quarta viagem é a ida para Roma, onde no caminho para Roma ele deu um jeitinho de parar um pouco aqui em Malta e, e mudar a história dessa ilha e, por consequência, mudar a história do mundo também. Né? Esse cara que realmente... É, ele nos traz uma, um conhecimento extraordinário Muitos de nós ficamos muitas vezes no conhecimento da religião que ele nos apresenta Dessa proposta de religação de nós criaturas com o Criador Mas é muito mais do que isso Esse cara vem nos dá uma aula né, de o que é sair da nossa zona de conforto né, De não aceitar as coisas como elas são E, e não se revoltar no pior sentido da palavra, com as coisas, porque isso ele não fez. Né? Pelo contrário, ele mudou. Ele teve a coragem de sair da zona de conforto, Sim. algo que, antropologicamente, para nós, é muito duro. Né? Ele fez isso e, quando ele faz, ele mexe com a gente e diz olha, se eu fiz, vocês também fazem. Vocês também podem sair da zona de conforto. O cara que era é, doutor da lei em, em Israel, imagina a quantidade de... É, Benefícios que ele tinha, de facilidades que ele tinha, e ele abre a mão disso tudo para poder imortalizar o seu nome na história da humanidade, para poder ser o grande, o grande, eu costumo dizer, Ivaí, que ele é o grande é, executivo do Cristo. Né? Ele é o executivo por excelência, o CEO do Cristo. Né? Ah, ele, a história dele é maravilhosa, né, André? Eu acho que para Jesus, claro né a, a missão dele de Paulo aqui na terra que foi assim considerado o maior apóstolo né que levou a Boa Nova para o mundo na época que se conhecia né foi ele não ter voltado a ser Saulo né ele teve a transformação Sim. após o encontro em Damasco e a partir dali ele, ele realmente né ele não que nem você falou ele tinha todas aquelas mordomias era um doutor da lei e ele falou não agora eu sigo Cristo e, e foi até o fim a história dele é maravilhosa eu, o, ama o, a ler Paulo tá é muito se aprende muito né André imagina a sensação dúvida. você imagina a sensação você aí Malta deve ser muito fala né? ele esteve aqui um dos na verdade não era o que acompanhou Cristo mas ele é considerado né um dos apóstolos porque ele foi o que mais levou aí a doutrina é, sem dúvida nenhuma, né? Ele, ele é, o, é o executivo que foi escolhido por Jesus, treinado por Jesus. Eu até costumo dizer, e vai, queridos irmãos, queridas irmãs, que é, ele, Jesus se utilizou de um mesmo método que já havia dado certo com Moisés, ele vai e se utiliza desse método com Saulo. Né? É, nós sabemos que Moisés é nascido hebreu mas é, ele ele acaba sendo adotado por uma princesa do Egito né? okay, é, é, e é. é. isso é, é, recebe todo o melhor ensinamento daquela época a melhor escola não estava na mão dos hebreus né? os, as melhores escolas os melhores mestres estavam na mão do Egito então assim o melhor treinamento que ele podia receber Moisés seria no Egito então ele sai do povo hebreu, para receber o melhor treinamento da terra que havia, conhece o livro dos mortos, né? que a essência dos dez mandamentos foi extraída das 50, 54, se não me engano, confusões negativas é, do livro dos mortos, ele simplifica o livro dos mortos num processo de mediunidade, onde, para mim, é, o espírito comunicante, o espírito que dirigia isso era o Cristo, né? é, quando ele chega... A um determin... Quando ele está pronto para o trabalho, Moisés, ele se descobre hebreu e aí nós sabemos a história, liberta o povo é, e, e lá adiante é, nos traz todo esse conhecimento. Deu certo com Moisés, ele faz a mesma coisa com Paulo. Né? Paulo é nascido romano, né? cidadão romano, seus pais eram... Ele era, era de Corinto cor cor era... cor não. De Tarso, ele era de Tarso na Grécia, né? Aí depois ele ganha de ele, ele, ele é a, a cidadania, né? É, ele era, ele era cidadão heleno, né? Na época, é, a cidade de Tarso estava na Anatólia, que hoje é a Turquia, né? é. É, mas era hebreu de nascimento e os seus pais, como eram artesãos, eram fabricantes de tendas, segundo se crê e faziam negócios com, com Roma, em função disso eles haviam ganhado a cidadania romana, então ele como romano tem acesso ao melhor conhecimento da época, ele como hebreu tem, tem acesso a um dos maiores rabinos de todos os tempos, que é Gamaliel que Gamaliel. Educa. Gamaliel que era neto de Iléu até hoje, dois rabinos tremendamente respeitados dentro do judaísmo, ele tem acesso a todo esse conhecimento, a esse passaporte, por assim dizer, romano, que, podia, que permitia para ele, assim como Moisés tinha o passaporte dos egípcios, né? como egípcio, como, como egípcio é, ele também tinha o passaporte dos romanos. Então o passaporte dos dois impérios estava na mão desses dois grandes executivos. Né? Então ele, ele vai e se utiliza desse método para poder treinar Paulo, né? E, e quando Paulo está pronto, se torna o grande executivo do Cristo, o cara que realmente pega a doutrina de amor e leva para fora de Jerusalém, leva para fora do povo hebreu, leva para conhecimento de todo mundo. Que história maravilhosa, Padre. Para gente começar, só lembrando que tem uma, uma passagem que Paulo fala para Pedro, que se pede para beijar os pés de Pedro, né? Que Pedro havia andado com Cristo. Aí Pedro fala: se tivesse que beijar algum pé aqui, seria o seu, né? Porque foi você que levou a. A boa nova para o mundo na época que se conhecia, né? É, bom, nosso tema hoje é psiquismo e religião, pessoal. Eu peguei, busquei o significado né, da palavra psiquismo, né, substantivo masculino, conjunto dos caracteres psíquicos de um indivíduo, conjunto dos fenômenos relativos à alma. Religião, substantivo feminino, crença de que existem forças superiores sobrenaturais, sendo essas responsáveis pela criação do universo. Crença de que essas forças sobrenaturais regem o destino do ser humano e por isso devem ser respeitados. Aí, André, eu peguei num estudo de Teles, né? 2005, afirma que desde os princípios da existência do ser humano se busca explicações para os fenômenos naturais de sua realidade ou existência. E uma das maneiras encontradas foi a religião, né? E através de mitos, diversas culturas pré-científicas buscaram respostas para as questões existenciais. Uma nova visão da realidade surgiu com um enfoque mais racional, com os filósofos pós socráticos E muitos mistérios, que até então eram apenas explicados pela religião, foram elucidados e comprovados pela ciência. Sobre a visão psicológica, verifico que desde então, a ciência foi colocada como um assunto contrário à fé. Isso porque foi por causa da ciência que os mitos foram desvendados. E até hoje, muitos cientistas tentam colocar a religião como algo ilusório. Se crê, porque não se pode explicar. E por outro lado, algumas religiões negam a ciência, por medo que a sua fé seja desacreditada. É, é, é interessante, né, Ivaí, irmãos e irmãs, queridos é, e queridas, é, o conhecimento. Aliás, agora, antes daqui da, da live, nós estávamos fazendo o plantão do evangelho na TV Mundo Maior e estávamos lembrando daquele trecho, né, quando ele fala que ele veio trazer a espada, que ele veio trazer o fogo, e o que ele mais quer é que esse fogo se acenda. Né? É isso que o conhecimento faz. O conhecimento nos tira da nossa zona de conforto e nos impulsiona a que sejamos pessoas diferentes. E para ser diferente, você tem que sair dessa zona de conforto. Você tem que enfrentar os seus demônios. Você tem que ir em busca do conhecimento. Né? É, João, quando nos diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é, trecho lindíssimo da, da, da Boa Nova, que infelizmente, a meu ver, tem sido muito mal utilizado, tendenciosamente utiliz, mal utilizado e totalmente fora do contexto. É, eu, quando li a primeira vez isso, era menino, estava estudando, é, era católico, estava né, fazendo a primeira comunhão e vi lá, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Eu falei, poxa, a verdade é Jesus, agora ficou fácil, né? agora a gente se liberta, né? mas essa liberdade não vinha, não vinha, por mais que a gente sabia que a, a, a liberdade, o conhecimento era Jesus, é, essa liberdade é, não vinha. E aí depois, um pouco mais adiante, quando eu conhecia a doutrina espírita, e, e, e eu tive acesso a, a outros conhecimentos, né? porque o espiritismo ele nos impulsiona a que vamos ao encontro do conhecimento, eu tive a oportunidade de ler o Evangelho de Tomé, que é um evangelho apócrifo, que não é, é aceito ótimo. pela igreja. E aí fez total sentido, porque Tomé, ele diz conhecereis a verdade, e a verdade vai mexer com você, e a verdade vai fazer você sofrer, e aí você se liberta. E é isso que acontece. A proposta que esses grandes pensadores nos trouxeram, esses filósofos, de todas as épocas, os pré-socráticos, os socráticos, os pós-socráticos, né? é, todos eles, e, e o maior filósofo de, te, de todos os tempos, sem dúvida nenhuma, o Cristo, e, eles nos trazem o conhecimento da verdade, só que ao mesmo tempo a nossa zona de conforto quer que essa religação, né? porque a palavra religião ela vem de religar, que é uma proposta de religação de nós com o Criador. Né? Então... É... E, e, e essa proposta, a gente quer que ela seja de uma religação que não dê trabalho. Então a gente vai para a igreja e a gente assiste a missa e comunga e a gente quer que tudo dê certo na nossa vida a partir desse ato. A gente vai para o centro espírita, a gente toma o passe, a gente quer sair dali curado. É, a gente vai, não importa se a gente vai para um templo é, judaico, para um templo muçulmano, é, muitos de nós vamos com a ilusão de achar que os nossos conflitos existenciais serão solucionados a partir desta fé é, que não desta fé gratuita, vai por assim dizer, dessa fé que chega e resolve os nossos problemas. E nós sabemos que a coisa não é assim. Né? É, os nossos conflitos são muito grandiosos em função, inclusive, da nossa incapacidade de ver o mundo com todo o colorido e com todas as possibilidades que o mundo nos apresenta. Então, essa proposta de religação, ela vem através da espada, ela vem através do fogo. Né? É, não da espada contra o outro, não do fogo contra o outro, mas da espada que fere de morte a nossa ignorância e do fogo que acende na gente o desejo de construir em nós próprios um mundo melhor isso dá um trabalho dá um trabalho gigantesco né? e, e o povo não gosta de trabalho o povo gosta das soluções <risos> simples da vida né da, da, da importância de conhecer, do conhecimento aí que o conhecimento liberta principalmente o conhecimento de nós né vai esse conhecimento é, do nosso psiquismo né? o que está que aqui no nosso consciente no nosso pré consciente no nosso inconsciente Eu como psicanalista Atendo Pessoas que têm uma Conduta de religiosa, religiosa Muitas vezes Bastante intensa Mas vive um conflito interior Muito grande justamente Por não ter compreendido A essência desse conhecimento libertador Que nos chega pelo Cristo E pelos grandes pensadores, pelos grandes filósofos De todos os tempos Odé uma dessas questões pode ser é, que deturparam muito a mensagem, mudaram. Quando você fala do, do, do, do Evangelho de Tomé, tem o de Maria Madalena. Tem o de Judas, que não, não consta, na, a igreja não aceita, né? Talvez essa, essa mudança que foi feita aí gerou tudo isso? Ah, isso não resta dúvidas nenhuma, né, Ivaí? É, o, o episódio conhecido como a Última Ceia, é, Jesus. Foi profético, né? Quando ele vem e diz assim: Ó, eu vou é, preparar o terreno para que no tempo certo meu pai vos envie o consolador prometido, o espírito de verdade que vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. A gente, muitas vezes, nós, muitos de nós passamos batido nesse vos fará lembrar, né? Você só pode se lembrar daquilo que você esquece. Então, quando ele fala vos fará lembrar, ele está dizendo, vocês vão esquecer do meu conhecimento, desse conhecimento que eu estou deixando. Só que o Consolador Prometido, que hoje nós sabemos é o conhecimento que chega pela filosofia, pela ciência e pelos espíritos, sejam eles encarnados ou sejam eles desencarnados, o conhecimento que liberta, né? ele vem resgatar a proposta inicial do Cristo, que passa a ser destruída pela nossa ignorância, quando nós falamos nossa, é nossa mesmo, porque muitos de nós estivemos encarnados nesses períodos da história humana, mas a partir do quarto século, quando o cristianismo deixa de ser proibido por Roma, né, quando Constantino, que era o imperador é, dos romanos naquele momento, quando ele percebe como hábil político, hábil estrategista que era, quando ele percebe que os imperadores anteriores haviam falhado em frear o avanço dos cristãos, ele se vale de uma máxima é, de todos os tempos, né? Que máxima é essa? Se não pode com eles, junte-se a eles. Né? Então ele autoriza o exercício do cristianismo, mas ao mesmo tempo o exercício do cristianismo que Roma queria que fosse o cristianismo. Então ele chama, no ano de 325, na cidade de Niceia, atual Snik também na Turquia, ele chama os bispos, né? É, da igreja, para um concílio, o Papa não esteve presente, não foi para a reunião, e ali eles começam a desconstruir, a partir de, de Constantino, começa uma grande destruição da, da, da, da, do cristianismo primitivo, né? Então ali começam a dizer que Jesus e Deus era a mesma coisa, que Maria era virgem, e, e uma quantidade enorme de bobagens absurdo, que não encontram é né? o respaldo na ciência e, e, e isso nos afastou da simplicidade e da realidade dessa proposta que o Cristo nos apresentou. O André, eu, eu, eu li o Consolador, acredito que você tenha lido, né? e eu gostei, é, achei super interessante você citar agora dessas questões, é, um dia eu estava numa live contato, inclusive a gente citou a questão da Mariana Cerveja, uma pessoa que estava assistindo, Começou a xingar, tal. essa questão do fanatismo, né? A questão de não aceitar, não conhecer as verdade, melhor se libertar lá. tem pessoas que ficam ali, né? Cegas e tal. E no livro Consolador, Mosés fala que nós, agora, no atual né, é, é, período de evolução que a gente está, a gente já está em tempo de saber que foi Jesus que transmitiu os Dez Mandamentos. Que desde os princípios, Jesus é, comandou e organizou. A evolução dos seres humanos, do planeta, né? Desde que Deus entrega para ele e tá? tal. Mas se você cita isso com uma pessoa que é, é fanática, tal, tá? aí que eu, aí entra a questão do psiquismo. Ela é capaz de matar, ela não aceita certas verdades, não aceita certas opiniões, né? É engraçado isso, como que a religião, ela, ela entra de uma maneira assim, tão devastadora, às vezes, em certas pessoas. Que não se agem, é. né? Pra... É... É, e, e você sabe que, por exemplo, vamos falar aqui é, da questão da virgindade da Maria. Né? Tem, tem algumas coisas aí que nós não nos damos conta, né? Mas quem vai falar da virgindade da Maria? Pelo amor de Deus, isso não é problema nosso, isso é um problema de José, de Maria. Por que, que nós estamos falando disso? Muito ao contrário, isso tem tudo a ver conosco. Né? É, primeiro lugar, é, Jesus precisa ser aceito por toda a raça humana como aquele Messias predito nas Escrituras. Principalmente principalmente na árvore judaico-cristã. Porque os profetas do Antigo Testamento, muitos deles, especialmente Isaías, mas não só, Davi, por exemplo, falavam de que um dia viria o Messias libertador. E nós encontramos em Isaías a descrição de que esse Messias viria a partir da árvore genealógica de Davi. Davi. Então está então prescrito. Só que tem um detalhe... É... Não era Maria que ascendia de Davi. Quem ascendia de Davi era José. Então, se você tira a paternidade de José, você deixa de reconhecer que Cristo é o Messias predito nas Escrituras. Porque quem era ascendente, quem era descendente direto de Davi era José. É interessante. É. Não era Maria. É, então, eu, eu me apego então, no fato. Os nunca vão entender, nunca vão compreender Jesus como Messias se nós não aceitarmos José como pai biológico de Jesus. É verdade, né? Né? É. E tem uma outra questão também, vai, é, só para concluir aqui, que é, é a questão, essa questão da, da, da, da sexualidade, né? que é uma benção. Né? O sexo é uma benção que nós recebemos. É através do sexo que dá início à vida. É através do sexo que duas pessoas que, que, que enfrentam as agruras da vida têm um momento de encontro, de prazer, de completude. Né? Só que o problema é que a gente aporcalhou o sexo, a gente colocou o sexo como uma coisa suja, como uma coisa pecaminosa. Né? E quando a gente faz isso, é, a gente se coloca em pé de igualdade, é, ou melhor, a gente corre o risco de se colocar em pé de igualdade com Maria. Então, para a gente não fazer aquilo que Maria fez, para a gente não ter que ser puro, não ter que ser santo, não ter que ser amoroso como Maria é, como Jesus é, a gente coloca ele numa outra situação. A gente fala assim, não, mas ela é virgem, não, mas ele nunca fez sexo, mas ele é assim, ou seja, ele é diferente de mim. Né? Eu não, eu posso fazer um monte de bobagem na minha vida né? e não posso me forçar a me iluminar e ser igual a essa criatura. Então tem tanta coisa nesse balaio aí que a gente, é importante a gente tocar nisso para trazer conhecimento, né? O André, na questão que também quando Jesus fala, né, eu não vim destruir as leis, né, que nem os profetas. Porque é, eu, eu acredito que quando né, o Espírito de Gabriel chega para Maria e fala, e anuncia, né, que, ela, que, que o filho que ela esperava de José iria Recebeu o Espírito mais puro, que já desceu na Terra, tal que seria Jesus, né seria supernatural. Não, não tiraria o mérito nenhum de Maria. Maria é mãe de Jesus, e Jesus é o, espírito, o maior Espírito que veio à Terra. né Então, é, essas coisas, mas a questão do fanatismo acaba influenciando, né, André? As pessoas não aceitam. E como você, a gente, que nem você, que, é, que tem uma inteligência é, disso, estuda e tá? tal, é, vai, é, vai mudar uma coisa que aconteceu há dois mil anos. Tem pessoas que não, não aceitam, né? Engraçado isso, né? É, é difícil. Você sabe que uma ocasião, é, num papo com, com, com, com amigos, né? E uma dessas, dessas desses amigos, é, um evangélico ferrenho, né? É, e, e também um evangélico que não não fez o que muitos de nossos irmãos evangélicos fizeram, que é mergulhar nas escrituras para buscar o, o, o real significado delas. Nós temos irmãos nossos da árvore evangélica, né protestantes, que têm um conhecimento extraordinário acerca da psicologia, acerca da ciência, que não ficam... Não, não ficam restritos à letra que mata, mas sim ao espírito que vivifica. Mas não era o caso dessa criatura. E nós estávamos falando sobre é, um papo assim, entre amigos, né? E, e eu me permiti expressar alguns dos pensamentos que eu tenho e que são mercê do conhecimento espírita. Né? Mas teve um momento que nós começamos a falar aqui, eu comecei a falar da reencarnação como é, a, a, aquele método que explica a justiça de Deus, porque é através da reencarnação que a justiça de Deus passa a ser realmente justa, né? e aí contra fatos no um, um argumento, essa criatura falou assim, olha, estávamos num carro, né? vamos fazer o seguinte, vamos parar com esse papo agora porque o diabo está nesse carro. <risos> Era mais fácil parar o papo. Né? É, ao, ao invés de levar o papo adiante e, e... E perceber que ali tinha é, uma informação que ia mexer com as estruturas psíquicas daquela criatura, foi mais fácil colocar o diabo dentro do carro. É Não, vamos parar é com isso aqui diabo. porque o diabo está dentro do carro. É, <risos> é por que eu falo você. A gente precisa tomar. É, se a gente fala uma coisa dessa no meio de um, um evangelho católico, é capaz de avançar na né, gente. Você vê como é que é o fanatismo, né, André? Complicado, né? Bom, deixa eu te fazer uma pergunta, aqui, André? Ó, se, a religião, se a religião realmente é análoga a uma neurose universal, esse seu é caráter ilusório se aproxima da estrutura de uma fantasia, isso explica ainda a relação entre a religião e a moralidade? Sim, sem dúvida nenhuma, porque é, é, as, essas neuroses que, que se dão, é, elas têm um, um objetivo, que é o objetivo da libertação, né? É, tudo o que nas nossas vidas não está nos levando à completude é porque está em caminho de. Quando a gente tenta facilitar essas explicações com conhecimentos que não nos levam verdadeiramente a fazer a nossa parte nessa conversão, é, nós continuamos as neuroses todas. Né? É, é interessante, sabe, eu e vai uma ocasião, há uns bons anos atrás, é, eu, naquela época, tinha a oportunidade de fazer o trabalho de visita a um presídio de São Paulo para levar o conhecimento, dividir, na verdade, o conhecimento com, com os irmãos nossos que se encontravam é, detentos naquele presídio. né E era sempre as noites de quinta-feira é, e sempre me chamava a atenção que, é, naquela, mes naquela mesma noite de quinta-feira, outros irmãos nossos de outras é, fés, né, de, de outros é, credos, também estavam ali aplicando a sua visão de mundo aos detentos. Né? Então você passava ali na sala dos nossos irmãos católicos, a sala estava cheia, passava na sala dos nossos irmãos protestantes, a sala estava cheia. Passava na sala dos nossos irmãos da Umbanda, a sala estava cheia. E aí entrava na sala dos espíritas, tinha lá meia dúzia de gatos pingados, né? E uma ocasião nós estávamos falando sobre a lei de causa e efeito, e aí um daqueles, daqueles nossos irmãos que, era, que fazia parte da meia dúzia levantou o dedo e falou, eu entendi, né? E eu falei para ele, você perguntei para ele, você entendeu a lei de causa e efeito? Ele falou, não, eu entendi porque que não vem ninguém aqui. Ah, foi... Então, por favor, nos diga, porque a gente quer aceitar esse plano de marketing aqui, a gente quer essa sala cheia, como estão cheias as salas dos nossos outros irmãos de outras festas. Ele falou, não vem ninguém aqui porque vocês não nos dão nada. É, vocês nos mostram que somos nós a que temos que buscar. Isso é uma realidade absurda, Ivaí. É uma realidade absurda. Aquele homem foi profético demais. Porque o espiritismo, o, a, o cristianismo, né? o cristianismo se compreendido a partir da sua essência, assim como a filosofia e assim como a psicologia, assim como a ciência, se nós mergulhamos fundo em conhecer isso, nós vamos ver que não existe almoço grátis. Não tem. Você pode ir para a igreja tomar sua hóstia, você pode ir para o centro espírita tomar o seu passe, você não vai se transformar uma pessoa melhor por isso. Você não vai ter ser curado em função disso. O que, que vai te levar à cura? É, é, é a mudança interior. Né? Então, é, é mergulhar no seu psiquismo, é perceber aquilo que te faz sofrer, né? aquilo que está... É aquilo que a psicanálise chama do inconsciente, né, que nada mais é do que o fruto das nossas experiências, das nossas vivências, né? onde estão os nossos traumas, as nossas pulsões, está é, tudo no nosso inconsciente. A gente, é, existe uma lei da física que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Né? Então, o, as nossas vivências elas também não se perderam, elas estão armazenadas na gente. Então, a, a, é, por exemplo, um dos grandes primeiros traumas, se nós pensarmos em só uma vida, imagina nós que com conhecimento espírita pensamos em vários. Um dos grandes traumas que nós experimentamos é o trauma do nascimento. Você está lá, 37 graus é a temperatura o tempo inteiro, os sons são mais ou menos o mesmo, que são os sons do ambiente uterino, coração, respiração de repente começa uma movimentação toda que te joga para fora daquilo, você deixa de sentir 37 graus, passa a sentir 20 e poucos graus, você é impelido a respirar, algo que você não fazia. Então é, é um grande trauma o nascimento. E, e no curso dos primeiros anos, nós vamos vivenciando uma série de outros traumas, a fome e, e uma série de outros acontecimentos bons nos, se dando n, n, na nossa vida, e vai, isso tudo não se perde, isso tudo vai indo para o nosso inconsciente. É preciso, essa é a proposta da psicanálise, essa é a proposta da doutrina espírita, é preciso buscar, e é a proposta da filosofia, conhece a ti mesmo, né? é preciso buscar esse conhecimento, para a partir desse conhecimento fazer a nossa mudança de mundo, né? de visão de mundo e passar a ver o mundo de uma outra forma que não essa forma é, muitas vezes é, rasa que os religiosos apresentam é, a partir da vida. Né? O problema não são as religiões, as religiões são todas maravilhosas, o problema são os religiosos e os maus religiosos, que tendenciosamente afastam a religião do conhecimento filosófico-científico. A partir do momento que você entra em contato com esse conhecimento, aí você, você como diz o Cristo, né? A fogueira acende, o fogo é. acende, a espada chega, que é para você poder buscar a paz. Né? E, e eu, eu acho que o Espiritismo nos dá essa, essa condição, né, né André? Eu acho que o Espiritismo trabalha a reforma íntima, né? a questão do livre arbítrio que outras religiões a questão da reencarnação né da gente saber que, que temos aí né as coisas de outras vidas que trazemos né e, e outras religiões não né talvez algumas outras sim mas a grande maioria não ela pega a pessoa ali pelo pelo medo do você vai para o inferno então eu vou te castigo, se você errar ah, você vai para o inferno você vai ser castigado e a pessoa acaba perdendo uma uma uma reencarnação praticamente sem sem resposta, porque ela fica ali, eu acho, né? Ela não descobre a verdade porque ela fica nesse meio aí do temeroso, né? Que, que essas religiões impõem a pessoa, né? É, eu, eu diria que... É, eu vou, vou até voltar a isso, né? O problema não, não são as religiões, são os religiosos, e maus religiosos há em todas as religiões, inclusive dentro da doutrina espírita há muitos maus religiosos, né? Nós mesmos... É, é, todos nós temos as nossas falhas, os nossos erros, não nos enganemos e achar que nós somos santificados, porque se a gente ficar passando a mão aqui nas costas para procurar as penugens da asa do anjo, nós vamos ver que, eles, que elas não nasceram e não vão nascer é. tão cedo. Todos nós tem, temos defeitos, né? É, e, e, e os maus religiosos sempre é que são... O, o, o grande drama, né? é, quando nós verdadeiramente passamos a compreender que o nosso mundo interior é que precisa mudar né? e que precisa é, ir ao encontro, e que para ir ao encontro dessa mudança é preciso ter muita coragem, aí nós voltamos a Paulo, né? o cara que teve coragem de fazer tudo o que fez, abre e não mão, só ele tudo. é para abrir mão de tudo, e não só ele, todos os grandes da Terra eles vieram com essa proposta. Não é gente que teve vida fácil. Né? Quando você fala, ah, pensa aí, uma vez eu disse para uma, uma querida amiga é, que estava vivendo um, um drama terrível na sua vida, para ela, né? para ela era um drama terrível, e estava tendo que escolher entre fazer algumas mudanças que levariam ela a um sofrimento grande por um período, mas posteriormente para uma grande tra transformação ou ficar na sua zona de conforto e ter esse sofrimento em doses homeopáticas durante toda a vida. Né? Isso se dava muito em função de é, abrir mão de fama e dinheiro, e, e, ou não. Né? Ou ter é, um pouquinho menos de fama, um pouquinho menos de dinheiro e mais paz. Nesse caso específico, não dá para ficar explicando o caso, que é muito complexo. Né? Mas, enfim, aí teve uma ocasião que até é, por intuição me ocorreu dizer a ela, falou assim, olha, faço uma lista, eu te dou 10 minutos, faço uma lista de 10 pessoas é, que foram grandes conquistadores, grandes milionários e que são amados e respeitados pela humanidade até hoje. Meu Deus, 5 minutos, ela falou para mim, olha, eu não consegui achar um até agora. Eu falei, então tá bom, então agora vamos para o próximo exercício. Eu te dou um minuto para você achar 20 nomes de pessoas amadas e respeitadas é, pelo amor que entregaram para a humanidade. Foi fácil, né? Claro. Francisco de Assis, Marta Tereza de Calcutá, Francisco Canto de Xavier, é, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, e a lista foi, foi grande. Agora, nós não nos damos conta do que, que esses caras fizeram. Esses caras, para poder fazer o que fizeram, eles, eles passaram é, pelo umbral e pelo inferno na terra. Não foi na espiritualidade. Né? É. E nós ainda estamos pr presos em vai nós, Principalmente nós da árvore cristã, nós não estamos no Novo Testamento. Nós estamos no Velho Testamento. Nós estamos no Senhor Deus dos Exércitos. Nós ainda cremos firmemente que nós seremos punidos pelo mal que nós fizemos ou pelo bem que nós deixamos de fazer. Quando, e, e essa punição nós vemos como uma punição exterior, não como uma punição interior. Você quer ver, por exemplo, com todo respeito com quem pensa diferente, é, o umbral, a meu ver, ele é uma adaptação do purgatório. Né? É, é, como nós tínhamos uma dificuldade enorme de entender é, é, esse processo entre inferno e paraíso, é, sem a, a, a existência de um umbral, a gente criou um umbral. Né? Se você procurar na obra de Allan Kardec, nos cinco livros do pentateu Kardeciano, Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo, Espiritistas, Céu, Inferno e A Gênese, não existe uma única vez a citação umbral. Não existe, não existe. Né? E aí a gente vem e, e cria esse espaço de sofrimento. É, é, e acha que esse espaço é para onde nós vamos após a morte sem nos darmos conta que provavelmente nós já estamos no umbral e muitos de nós já está no inferno só o que, que nós precisamos fazer? para o paraíso só que para o paraíso dá trabalho não é fácil, a gente precisa se conhecer a gente precisa se reformar a gente precisa vigiar né? Jesus não fala oração e vigília, ele fala vigília e oração. E a gente fica na oração, porque é mais fácil. A vigília dá trabalho. Então, isso tudo é, é, precisa ser revisto por nós, se nós queremos, quisermos verdadeiramente chegar no paraíso. Né? André, eu acho que tem tudo a ver com isso que você está falando, porque se você for analisar, esses espíritos que você citou, né, todos eles, se destacam, é, é quando eles vêm com essa sabedoria que eles têm, né, que talvez de outro encarnação, espíritos mais evoluídos, eles se destacam muito fácil na Terra, porque nós estamos muito abaixo deles, né? Então eles acabam tendo essa... A, a, a gente eles viram, né? Com, claro, com todos eles foram fundamental importância para nós, como um ensinamento, né? Chico, o mais recente aí. Mas eles se destacam, né? Você vê como a gente está ainda no, na questão que você falou. Nós estamos aqui, nessa, nesse, nesse umbral, nessa coisa da gente não se libertar, não entender. E vem esses Espíritos para nos mostrar. Né? então fica muito fácil quando aparece um espírito desse na Terra ele né? fica muito fácil da gente falar que ele espírito é evoluído porque nós todos não somos né? acho que essa é a real mas o que a gente não se dá conta é que que o cara fez para poder ser evoluído o né? que que Martin Luther King fez ele só ele só é, é, pagou um preço absurdo com a própria vida em função de chamar a atenção que o, o, os afro-americanos tinham o direito de ter uma vida decente, digna, honesta, é, uma vida igual a todas as outras criaturas de outras cores. E ele pagou com a própria vida. O que, que Gandhi fez? Né? Gandhi fez a quantidade enorme de jejum que aquele homem fez a quantidade enorme, ele enfrentou, sem derramar uma gota de sangue, um dos maiores impérios de todos os tempos da Terra, que é o Império, o Império Britânico, e libertou né, o, o, o povo indiano, sem de, derramar uma gota de sangue, ele libertou o povo indiano do, do jugo britânico. Só que ele pagou um preço altíssimo, com a própria vida. Né? Se a gente for para é, é, Nelson Mandela, Queimado. Nelson Mandela... Nelson Mandela, 27 anos preso. Né? Então, assim, aí, Joana Dark, queimada, é, se a gente parar para pensar nos grandes, eles foram grandes porque eles tiveram a coragem de fazer, enquanto estavam neste ambiente que nós nos encontramos, agora que é o ambiente da Terra, eles tiveram a coragem de fazer diferente, enfrentar os seus demônios, sair da mediocridade, deixar de ser medíocre, e medíocre é, é, é deixar de ser a média. De deixar de ser essa média da população. Tem uma ópera que é muito interessante, se não me engano, acho que é o Barbeiro de Sevilha, mas não tenho, não tenho certeza não. Ele fala, estou acordado e todos dormem. Isso é uma realidade absurda. A imensa maioria dos 7 bilhões e cacetado de gente que tem na terra está dormindo, está ah, tá é. dormindo um sono letárgico. A criatura quando acorda, vem o sofrimento, tem que sair da sua zona de conforto, tem que fazer diferente, fazer diferente dá trabalho. Mas esse é o caminho da libertação. Né? Você tem toda a razão. André, eu peguei também um texto aqui de Freud. Ó. Para Freud, a religião seria o patrimônio cultural com mais peso na vida dos indivíduos por ter a função de desvendar os mistérios do universo e por oferecer a ilusão de recompensas pelas renúncias renúncias posicionais. Contudo, na realidade, ela é também o patrimônio que possui a base mais frágil. O autor pretende mostrar que manter a postura atual da sociedade em relação à religião pode ser mais perigoso para a cultura do que abandoná-la. Claro que Freud admite a dificuldade que seria retirar a doutrina religiosa da vida dos indivíduos. Porém, ele também é otimista em acreditar que os avanços da ciência chegarão ao momento em que as falhas irracionais cometidas pela religião seriam percebidas. Vamos chegar nesse... é. a ah, Sem dúvida nenhuma, Freud foi muito mal compreendido, assim como os grandes sempre são maus compreendidos, são, sempre são, não são bem compreendidos, né? são mal compreendidos. É, é, é, esta religião é, com a qual ele, ele lutou, entre aspas, tão ferrenhamente, é, não é a religião do amor, não é a religião do Cristo. Né? Porque a religião que Jesus veio nos apresentar não é o cristianismo, não é o islamismo, não é o catolicismo, não é o protestantismo. Jesus veio nos apresentar a religião do amor. Né? Só que nós ainda estamos presos, como dissemos já, ao Velho Testamento, Deus, Senhor dos Exércitos. O religioso, muitas vezes, ele sofre enormemente... Porque ele não tem coragem de viver a vida que precisa ser vivida e modificar-se durante essa existência. Então ele fica achando, é, ele, fica, ele fica achando, é, como diz minha avó, partiu já há, há bons anos, né? fica caçando piolho na cabeça de cobra. Minha avó era mineira de Uberaba. Né? É, fica tentando achar confusão aonde tem simplicidade. A própria questão do umbral, a questão do inferno, né? a gente criou esses ambientes geográficos e a gente fica morrendo de medo desses ambientes geográficos. Né? A gente criou a figura do obsessor ou do diabo. É. E, e isso, isso nos leva a um sofrimento enorme, mas não a mas não um sofrimento que transforma, a um sofrimento que emburrece. Você ficar nesse nível de sofrimento não te leva à solução dos seus problemas. Né? O que te leva à solução dos seus problemas é você enxergar-se, né? é você sim, existe um grande obsessor. Todos nós sabemos, é, todos nós temos o, o pior dos obsessores, e nós podemos vê-lo através do espelho. Todas as vezes que nós estamos na frente do espelho, ali está o nosso grande obsessor. Somos nós mesmos. Né? A gente precisa fugir dessa ignorância, desse atavismo de crer no Senhor, Deus dos Exércitos, que num, num ato externo vai nos alcançar e nos punir pelo mal que nós fizemos. Não. Né? Somos nós mesmos é que nos punimos pela ausência de bem que não foi feito. Então, essa explicação que o religioso tem é, rasa acerca dos enigmas existenciais humanos, ela precisa morrer, ela precisa morrer. Então, Freud tinha a sua razão, assim como Nietzsche, também tinha a sua razão, ele que é tido como um dos pais né, do nilismo, mas se você for estudar a obra de Nietzsche, se bem que também tinha muita, muita mágoa, muito ressentimento, porque ele estava muito doente, sofreu demais nos seus últimos anos de vida, isso fez com que ele impregnasse uma doutrina um pouco pessimista de vida. Mas você passa a ver a, a obra de Nietzsche, a obra filosófica de Nietzsche, como uma grande constatação desse sofrimento que nós nos encontramos, mas como uma, uma proposta de construção dessa paz, que é aquilo que todos os filósofos e todos os grandes pensadores da humanidade trouxeram. Só que a gente fica no mundo raso. Ah, eu vou lá, vou, vou confessar meus pecados e, e, e vai estar tá tudo resolvido. Eu vou fazer uma promessa né, é, que eu nunca mais vou comer aquilo, eu vou comer aquilo outro e meus problemas vão estar tá resolvidos. Não vão estar. Tá, né? Os nossos problemas vão estar tá resolvidos com a nossa mudança interior. Embora eu faça promessa também, viu, Ivai? É. Por exemplo, quando eu quero muito uma coisa, eu falo assim: Senhor, se isso aconteceu, nunca mais como giló, né? nunca mais como chuchu. Faz é fácil, né? É. É. Não teria problema nenhum. Não como giló e chuchu por dinheiro nenhum do mundo. <risos> André, mas você não acha que um problema um pouco é, é, é a própria humanidade? Porque eu acredito assim: quando vem Moisés e, e né, prega um Deus dos exércitos, esse Deus que castiga e tal, é uma coisa, o Velho Testamento. Aí vem Jesus e modifica isso. Então, peraí, se eu aprendi, eu, eu sabia isso, mas aí vem Jesus, me fala isso: que não é nada disso. Deus é bom, Deus é, é, é nosso Pai, Ele que nos criou, Ele é um Deus único, Ele é amor o tempo todo, Ele é bom o tempo todo. Eu não descarto, eu descarto então o que Moisés disse. Jesus veio e falou, mas tem religiões que se apegam tanto no Velho Testamento, né? Que eu falo, gente, mas Jesus já não veio trazendo, é, ele não veio destruir as leis, nem os profetas, mas ele veio e falou: ó, gente, Moisés precisou fazer aquilo naquela época, mas agora não é mais, Deus não é esse Deus dos exércitos, né? E você vai, os evangélicos geralmente que usam esse termo, né? Ai, Deus dos exércitos, Deus dos exércitos como se Deus fosse da guerra, né? Porque o exército remete à guerra. Então, Sem dúvida, sem dúvida alguma. Mas, é, mas mais uma vez falando, o problema são sempre os religiosos. Como eu disse, nós mesmos, espíritas, né, o espírita morre de medo umbral. Morre de medo umbral. E morre de medo de um obsessor. Né? Ai, porque é, meu obsessor, aliás, toma até posse, né? É meu, meus obsessores, né? meu karma. Né? Estou casado com essa criatura porque isso é um karma na minha vida. Né? Então a gente toma posse é, e, e passa a crer verdadeiramente nesse senhor Deus dos exércitos sem nos darmos conta de que isso foi nos apresentado muito através de uma linguagem figurada. Né? É como disse, ah, o pior é. obsessor, o obsessor mais perigoso É aquele que nós vemos no espelho Só que paradoxalmente também ele é o melhor mentor né? é, é, No momento que você se olha no espelho e fala Olha, é, eu preciso me conhecer, preciso exorcizar os meus demônios Eu preciso deixar de ser obsessor de mim mesmo Preciso sair da mediocridade, sair da zona de conforto Isso dá trabalho, não é pouco Dá muito trabalho e preciso me transformar no meu grande mentor. Né? Quando você faz isso, você chama a responsabilidade para você e, e você é, sabe que vai ter trabalho, não vai ser fácil. Né? Não vai ser através de uma novena, não vai ser através de um ato de caridade. A gente faz caridade, vai. A gente faz caridade por egoísmo. Né? Olha, é, aí eu vou entregar a cesta básica. É, a imensa maior, maior parte de nós faz por egoísmo. Não, eu vou entregar a cesta básica não é porque eu amo o meu próximo, é porque eu me sinto culpado de ter minha, de ter minha mesa farta. Então eu vou entregar la a cesta básica para eu poder comer a minha, a minha comida em paz. Né? Ah, eu vou cuidar dos, dos doentes, é, do hospital não sei o que das quantas. Eu estou fazendo isso porque eu tenho medo do umbral. Eu tenho medo de ir para lá porque eu sei as bobagens que eu fiz. Então eu vou fazer uma média... Né, com Deus, eu vou, vou fazer uma permuta com Deus Senhor dos Exércitos para eu chegar lá bem, só que isso não resolve os nossos problemas o que resolve verdadeiramente é esse olhar para si né, por isso que eu convido é, os nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo não deixem de olhar para si e a terapia, a psicanálise, a psicologia é uma extraordinária forma, extraordinária forma de você fazer isso e se o problema for grana, não tem mais desculpa. Porque hoje os convênios médicos, eles subsidiam o trabalho dos psicólogos muitas vezes. Né? Permitem que a criatura cure a sua ansiedade, a sua depressão, através do divã, através da ida a um psicólogo. Se você não tem convênio médico, muitas vezes o SUS oferta um psicólogo. Ou muitas vezes as escolas de psicanálise e as faculdades de psicologia tem lá clínicas a custos bem acessíveis. Vá fazer isso, vá se conhecer, vá exorcizar o demônio que é em você. Deixe de ser, deixe de ser obsessor de si próprio e busque o conhecimento e a paz. Torne-se mentor de si próprio. Nossa, André, é, concordo plenamente. Eu penso assim, esses dias eu falei, né? As pessoas até olharam para mim. Eu falei... Deus é o criador, né? Eu, o ser humano tem essa pretensão de falar com Deus, né? Aí Emmanuel fala que sempre Jesus, né, que comandou. Aí eu, eu tava pensando, né? Eu vendo o Velho Testamento, Deus conversava com todo mundo, né? Abraão, Moisés, com Josué. Aí quando vem Jesus, Deus não parou de conversar? Se você pegar a vida de Jesus, a passagem de Jesus nem quando ele estava crucificado no Gógata, ele mesmo fala, pai, por que me abandonaste e tal? Ele, né? Então, e, e, então é, é tão óbvio que que Deus é, é muito, é mais do que a gente possa imaginar, a gente não compreende Deus, Deus é, um, é, é, é o universo todo, e que Jesus vem, né? É, é, levando e encaminhando a humanidade, que Jesus foi todo esse esse ensinamento para nós, o nosso modelo e guia. E aí eu vi que então, eu falei, pô, mas Deus conversava com todo mundo no Velho Testamento. Vem Jesus, né? Escolhido por ele. E Deus não conversa com Jesus. Mas... Então, é, as pessoas precisam começar a entender, né, André? aceitar. Porque fica difícil. É, eu, eu converso com Deus. Tem um... Não um, um, o nome, mas... Eu achei aquilo tão absurdo. A pessoa diz que tem uma banheira de ouro, onde ela deita nessa banheira e conversa com Deus. É umas coisas assim, sabe é o é que você fala, Pô, busca em você, você se conhecer, você se abrir para que as verdades cheguem até você, que, como você vai se surpreender, né, André? Como eu me surpreendo a cada dia, né? Aí, conversando com você, meu, a gente vai aprendendo, vai se surpreendendo, vai descobrindo a verdade, né? É, o Kardec inicia a, a, obra, a obra mestre, a obra básica da doutrina dos espíritos e que infelizmente muitos espíritas não estudam que é o livro dos espíritos ele começa perguntando que é Deus que é, José, né? não é nem quem é, que é Deus. Que... E, e nem ele colocou o o porque se você hum? coloca o o né você pode até masculinizar né ou você pode indicar que é uma pessoa que é um ser quando ele coloca que é que... Deus é. Né? Ele, ele, ele assume nesse instante a nossa total incapacidade de entender o que é essa força. Inteligência suprema causa a primeira de todas as coisas. Na sequência vem atributos da divindade: soberanamente justo, soberanamente bom, é, onisciente, onipresente, é, okay. enfim. E, e um pouco mais adiante, Kardec tenta interrogar os espíritos superiores acerca, é, é, para tentar extrair deles um pouquinho mais do que seria Deus. Tem um momento que, é, não com essas palavras, mas nesse contexto, os espíritos dizem, esquece, vocês não estão prontos para isso. Né? A cachola de vocês não tem capacidade de entender o que é Deus. Entendam Jesus, o, o vosso modelo e guia. Né? Então, assim o nosso trabalho é entender Jesus, fica um pouco mais fácil. Ainda assim, é muito difícil entender Jesus e fazer o que ele nos peça que nós verdadeiramente fazamos, faz, façamos, é muito difícil. Nós temos um querido amigo em comum, doutor Adão Nonato, né? que partiu recentemente para o lar verdadeiro. E ele contou uma história uma vez que, é, a meu ver, explica bem a nossa ignorância acerca de Deus. Antes que ele estava num carro junto com um amigo, pastor, e no vidro do carro da frente estava escrito assim: Deus está em todos os lugares. Né? E aí, ele malandro que só ele perguntou para o amigo dele, pastor: Pastor, o que, que você acha daquele adesivo? Deus está em todos os lugares? Sim, sim, Deus está em todos os lugares. Aí ele pergunta para o pastor: Então Deus está no inferno? Pastor, não, não é no inferno não. Então ele não está em todos os lugares. Né? É, não, não havia pensado nisso. Se ele está em todos os lugares, ele está no inferno. Se ele está no inferno, ele vê os seus filhos sofrendo lá e não faz nada, que Deus é esse. Então, é, nós precisamos ir para um nível de compreensão do mundo que saia dessa religião piegas, é, misteriosa. vida né, dessa escra... Isso, dessa escravização acerca, é, tentando simplificar as coisas é, sem nos mostrar que nós só conseguiremos atingir a paz quando nós exorcizarmos os nossos demônios. Nós precisamos ir para essa religião que é a proposta espírita, que é a religião do autoconhecimento, da transformação interior, da guerra santa contra as nossas más tendências. Como disse, sendo repetitivo, mas isso é muito importante, dá um trabalho desgraçado fazer isso. Não é fácil, mas não é fácil mesmo. Só que é um trabalho que todos nós vamos ter que fazer. Quanto mais a gente postergar isso, quanto mais a gente achar que, que é, fazer uma caridadezinha ali, é, tomar uma hóstia aqui, fazer uma novena, colar, que isso vai resolver os nossos problemas, os nossos problemas não serão resolvidos dessa forma. Isso faz parte da nossa visão de mundo, sim. Né? A novena é importante? É importante. A hóstia é importante? Claro que é importante. Tomar o passo é importante, evidente que sim. Mas se não houver uma mudança interior, isso tudo são palavras ao vento. Nossa, eu ficaria aqui mais duas, três horas conversando com você. Muito gostoso, muito bom. Mas eu sei, né, do seu compromisso aí. Já é quase uma hora da manhã. Você está aí para estudar, está para aprender. André, obrigado, cara. Não tem nem como te agradecer. Que maravilhosa foi essa live com você. Eu te agradeço em nome do, do nosso presidente, dos do nossos trabalhadores, dos nossos frequentadores, do Centro Espírita Chico Xavier aqui de Bauru. Né? Te agradeço muito, muito mesmo, tá? por ter participado da nossa live no Chico. Gratidão, André. Obrigado, Ivair. Obrigado a todo o povo de Bauru, ao pessoal do Centro Espírita Chico Xavier, nossa mais profunda gratidão. Nós é que agradecemos a oportunidade de passarmos esse tempo gostoso aqui falando de coisas tão boas, como é bom falar de Jesus, como é bom falar de Deus, como é bom <risos> falar de conhecimento, de psicanálise, de, psico de psicologia e de, desse mundo é, que nos convida a sermos criaturas melhores conosco e com os que estão ao nosso lado. Grande beijo no coração de todos. Obrigado, André. Um abraço. Um abraço. Até mais. Amém. Você também. Nossa, ele é muito, gente